assim sim, sete horas em ponto, queria agradecer a presença de todo mundo e dizer que a gente começa agora mais um Zoom aqui da Rede Protege BR, que como muitos de vocês já sabem, é uma plataforma que nasceu nas últimas semanas durante esse contexto da pandemia, com o intuito de conectar as iniciativas cidadãs de produção de EPI e outros aí, insumos e suprimentos médicos. Então, a gente tem na plataforma, no protegebr.org, mais de 220 iniciativas de todos os estados do Brasil mapeadas, grupos de vários tipos, dentro de universidade, fora, organizações sociais, é, coletivos independentes, enfim, um arranjo aí bastante heterogêneo e a gente tem tentado aí fazer um esforço de conexão entre pessoas que estão desenvolvendo coisas parecidas ou não tão parecidas assim, para tentar estimular aí um ganho de eficiência, agilidade e que as pessoas é, compartilhem mesmo as melhores práticas e os desafios. E aí hoje a gente tem quatro pessoas que trazem experiências bem legais, não vou ficar é, contando muito para não por aí, deixar que cada um de vocês passe um pouco pelas histórias, pelas trajetórias. E a gente colocou como foco da discussão a história da produção das máscaras, mas, máscaras né? Os adaptadores nas máscaras de mergulhos, fazendo com que elas virassem respiradores. O Marcelo já está ali até mostrando, é, que é um processo que surgiu na primeira, no primeiro Zoom. O Marcos, que está aqui hoje de novo, estava participando, era uma, uma discussão sobre face shields. E ele comentou que o Miviro, que é o espaço dele, o instituto dele estava desenvolvendo esse produto, vieram muitas perguntas, as pessoas querendo entender mais, então resolvemos tirar aí um espaço para falar só sobre isso e aqui estamos. Então hoje a gente tem quatro apresentações, então só para contar um pouco da dinâmica, cada um vai falar entre 10 e 12 minutos, mais ou menos, sobre o processo, o que estão tá fazendo, de que forma, e aí depois a gente abre aqui para as perguntas que vocês podem, na verdade, ao longo das falas, já irem colocando aqui no chat. E daí eu vou compilando e assim que acabarem as apresentações, a gente já vai juntando e fazendo. Então, fiquem super à vontade para interagindo aqui no chat. Tá? Todo, mundo, é, todo mundo pode ler as mensagens que estão ali e também fiquem à vontade para se apresentar, dizer quem é, de onde é, colocar o link da iniciativa, que depois a gente compila isso no num e-mail, numa newsletter que a gente tem enviado para a nossa rede. Então, aproveita e deixa aí os links para a gente depois fazer essa melhor conexão. Então, começando hoje pela Tábata maravilhosa, é, Ladies First, enfim, a Tabata Ganga, que foi uma das primeiras pessoas aí no Brasil a fazer esse chamado, é, enfim, participando aí de processos em redes internacionais e afins, tentando organizar mutirões e pensar como a gente traz isso para o país. E deixo aqui agora a palavra com ela, vamos já contando a ordem vamos de Tábata, depois do Marcos, depois o Vitor e o Marcelo, então aí essa é a ordem de fala, então vou abrir aqui para Tabata contar para gente o que, que é que ela tem feito e como é que se organizou todo esse processo enorme que ela acabou, enfim, é, liderando e construindo mais um monte de gente pelo, pelo São Paulo. Opa, estou dando um mute aqui, agora foi. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, agradecer pelo convite. É sempre um grande prazer estar reunido com essa galera que está pensando e está desenvolvendo soluções para a gente combater essa pandemia e conversar com vocês é sempre um grande prazer. Bom, como que tudo isso começou? Eu sou engenheira biomédica de formação, de graduação. Além de engenheira biomédica, eu também sou bacharel em ciência e tecnologia, que é um curso interdisciplinar. E desde 2015... Eu já trabalho dentro da, da universidade, né, dentro do laboratório de pesquisa, que é o grupo de biomecânica e forense da Unifesp. Eu já trabalho desde 2015 com impressão 3D focado para a área da medicina. E, então eu já acumulei experiência desde trabalhar no desenvolvimento de próteses para crianças até trabalhar em uma empresa de consultoria de impressão 3D, onde eu pude participar do processo de implementação do, do, da tecnologia de impressão 3D em algumas indústrias médicas. E logo que começou a quarentena, né, começou a pandemia, eu já estava há uns três meses sem trabalhar com impressão 3D. Eu, eu havia mudado o ramo, tinha ido para a área de programação, tinha mudado um pouco o foco. E aí começou a pandemia, na Itália o pessoal começou a, a usar, né, teve uma notícia de um grupo de pesquisa que utilizou a impressão 3D para poder consertar os equipamentos do hospital. E aí alguns amigos me enviaram pelo WhatsApp, pelo Facebook, eles me mandaram essa notícia, alguns amigos da faculdade, alguns amigos do trabalho, falando, tá, mas você tem que fazer alguma coisa, a gente precisa organizar, nem que seja o pessoal da Unifesp, do Laboratório de Impressão 3D, para a gente já começar a pensar aqui no Brasil, antes de chegarmos no, no ponto, né, no ápice da curva, em alternativas de, de contornar essa situação. E aí eu fiquei uns dois dias com isso na cabeça, né, pensando o que a gente poderia fazer. E um pesquisador do Chile entrou em contato comigo, falando que que a gente já conhecia, né, a gente já tinha trabalhado no, na parte de próteses para crianças, que ele integra a rede da Enable, que é uma rede internacional de fazer próteses com impressão 3D para crianças. E ele tinha começado esse movimento já lá no Chile. Então ele entrou em contato comigo, o José Fernandes, e me mandou o arquivo, que ele tinha conversado com o pessoal da Itália, que passou para ele a válvula, ele mandou o arquivo para mim, e aí eu fiz uma postagem no Twitter falando para o pessoal que eu tinha esse arquivo, que quem tivesse interesse para me procurar, para a gente começar a montar uma rede, né? começar a trabalhar. E fui dormir, no dia seguinte eu acordei com a Globo me ligando, com, com um monte de coisa acontecendo, e, e aí eu tive que fazer alguma coisa, né? Já tinha, tipo, meu Twitter tinha estourado, um monte de gente me procurando, imprensa. E eu, na real, eu não tinha uma ideia. Eu tinha jogado a proposta no ar ali para ver o que a gente ia fazer. E fiquei um pouco desesperada, né? Falei, agora, o que eu vou fazer com esse monte de gente me procurando? Fui atrás dos meus professores. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha professora Elisete, que foi minha orientadora de TCC. Um dia vai ser minha orientadora de doutorado quando eu parar de enrolar ela. <risos> liguei para ela e falei, o que, que eu faço, Elisete? Aí já logo de cara ela montou um grupo né, com a, as mulheres, o Women 3D Printing, que é uma rede que a gente tem no WhatsApp, que tem mais de 200 mulheres que trabalham com impressão 3D no Brasil. E começou a surgir o primeiro projeto que foi o IJA, que a professora Elisete conseguiu mobilizar mulheres que trabalham com impressão 3D no país inteiro para isso e, e logo em seguida começou a pipocar vários grupos né em vários lugares foi muito legal que a galera começou a se auto-organizar e a gente conseguiu criar essa rede que está funcionando agora no Brasil todo e aí surgiu o Brasil contra o vírus que eu comecei a procurar meus amigos que trabalharam comigo que tinham experiência em indústria médica que tinham experiência em biomateriais impressão 3D e a gente montou um grupo ali que foi o Brasil contra o vírus o nosso principal objetivo, a princípio, era conseguir documentar quais eram os materiais que as pessoas poderiam utilizar para poder fazer face shield, quais eram os documentos, e atrás da universidade, como a gente tem uma grande abertura dentro da Unifesp, tem um hospital universitário, então nós poderíamos testar esses, esses modelos para poder orientar e criar diretrizes para que todos pudessem reproduzir Brasil afora. Então, hoje em dia, se você entra lá no nosso site do, do brcontrovirus.org, vocês vão encontrar uma galeria de projetos. Nessa galeria tem as orientações de quais são as tecnologias que vocês podem usar para fazer aquele projeto, quais são os materiais, que tipo de máquina, quais são as, as especificações para fazer a limpeza, a reutilização. E aí nós começamos a, a pensar uma forma de como articular todos esses grupos que estão espalhados pelo Brasil inteiro, e, e ajudar, né? ajudar numa rede de informação. Hoje em dia a gente já está com o projeto de face shield sendo injetado, conseguimos. começou ali com impressão 3D, logo em seguida nós fizemos uma parceria com a Leroy Merlin, que cedeu o laboratório para trabalharmos. Com essa parceria a nossa produtividade aumentou em praticamente 10 vezes por dia, a gente começou a usar a tecnologia de corte a laser, e ao longo desse, desse processo, a gente migrou novamente para outra tecnologia, que foi a injeção plástica. Então, agora a gente, com injeção plástica, tem uma capacidade de atender uma grande quantidade de hospitais em um tempo bem menor, conseguiu industrializar o, proje o projeto muito rápido. E outro processo também bacana, outros dois processos bem bacanas que desenrolaram dessa rede foi a máscara cirúrgica, que nós fizemos parceria com uma cooperativa, de trabalhadores que é a Universo da Criatividade, que é uma cooperativa de engenheiros. Então, eles eles a princípio tentaram comprar a máscara, a máquina para fazer aquela máscara cirúrgica. Só que a máquina estava tão cara devido a toda a demanda que tinha no mundo inteiro que eles resolveram montar a própria máquina para fazer a, a máscara cirúrgica. Aí eles conseguiram montar essa máscara, essa máquina, agora eles têm uma capacidade de produzir mais de 20 mil máscaras cirúrgicas por dia. A gente também já está distribuindo essas máscaras para os hospitais. Na próxima semana, a gente vai começar a distribuir também para as comunidades carentes aqui em São Paulo, porque a gente está conseguindo, de certa forma, atender os hospitais. E outro projeto muito legal que desenrolou dessa rede foi uma parceria com a indústria UAMA, de São Carlos, que eles são uma indústria brasileira, especialista em testes rápidos para doenças tropicais, e em 50 dias eles conseguiram desenvolver um teste rápido nacional para covid-19, aprovar esse processo na Anvisa e agora eles já estão eles já estão distribuindo para os hospitais da rede pública também. E tem as iniciativas de respirador. Nesse meio termo conheci o Vitor, né, o da do Motirô, que ele estava trabalhando com o pessoal da Decathlon, então estava eles com a Decathlon, a gente estava com a Leroy, ambos são do mesmo grupo econômico, então a gente pensou, pô, vamos juntar a força ali, vamos juntar o laboratório, e o, o Victor vai falar mais sobre o projeto, como que foi essa trajetória. E agora a gente conseguiu também uma parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, que eles receberam um financiamento do governo inglês de 6 milhões de libras, para desenvolver o projeto e produzir 5 mil respiradores. Eles terminaram esse projeto, né, começaram a produzir esses 5 mil respiradores, só que a Inglaterra já não precisa mais desses equipamentos. E aí agora a gente está numa força-tarefa junto com a Unifesp e com a indústria médica de Belo Horizonte, que é a MedFacos, e com a Anvisa. A gente está fazendo uma força-tarefa para trazer esses 5 mil respiradores de Oxford aqui para o Brasil, para poder abastecer principalmente o Norte e o Nordeste. Bom, falei bastante, fico aqui aberta para dúvidas, para quem quiser entrar em contato e para os outros colegas falarem também. Obrigada, Tabata, é muito inspiradora te ouvir, ver toda essa trajetória. É muito legal Vou passar aqui a bola para o Marcos. Deixa eu achar o Marcos aqui, achei, para da um dele. Bem-vindo, Marcos. E Gabi. É, brigadão aí de novo pelo convite. É, muito legal também estar aí com todos vocês. Acompanhei um pouquinho aí da trajetória de cada um. É, e vou contar um pouquinho do Me Viro, antes de contar o que a gente está fazendo é, com as máscaras. O Me Viro, é, aqui no Me Viro, a gente é uma, uma ONG, né? é o Instituto Me Viro. A gente trabalha com educação maker inclusiva, também com prototipação de soluções é, de impacto socioambiental. E no último ano a gente construiu o nosso espaço Maker aqui em Brasília. A gente estava prestes a abrir na semana que foi decretada a quarentena aqui no DF também. começar é, começaram as medidas de isolamento. Então a gente não conseguiu abrir nosso espaço e, e rapidamente, como a gente já tinha todos os recursos, todas as máquinas, estava tudo montadinho, pronto né, para uso, a gente direcionou né, o espaço é, para enfim para colaborar com, com o combate ao, ao COVID-19 e, e a gente começou imprimindo né os, os as máscaras Face Shield né os arquinhos das máscaras com o um projeto lá da Prusa é, só que rapidamente a gente viu que demorava muito a gente tem uma cortadora a laser aqui é enfim que é grande que é potente então a gente desenhou um projetinho para fazer o arquinho na cortadora laser é, e também os cortes do, do PETG Compartilhamos um arquivo também open source, é, rapidamente tinha uma galera produzindo também e começamos a produzir as máscaras Face Shield. É, até semana passada a gente tinha doado já 10 mil máscaras, a gente arrecadou né é, dinheiro de doações individuais é, e a gente conseguiu doar 10 mil máscaras. É, já no final a gente também teve o apoio de, de empresas que, que é, colaboraram tanto com a, a compra do material quanto com o desenvolvimento de novas soluções, que a gente estava começando também, né, já que a demanda de face shields estava relativamente atendida aqui no DF, é, não só pela gente, né, mas por todas as iniciativas que estavam produzindo face shields aqui. Então a gente começou a, a buscar as novas demandas. né. Aqui em Brasília a situação é, não está tão crítica quanto em outros lugares, a gente, a gente não está com uma ocupação alta nos leitos de UTI, é, mas existem outras, outras demandas, né? Até é, acho que uma demanda até mais preventiva é, do, que, do que realmente algo que o pessoal já está precisando com urgência. Mas apareceram as, a, a demanda. É, é engraçado que a primeira demanda que apareceu para a gente do uso dessa máscara não foi para trabalhar é, o uso como inspiração, como um ventilador não invasivo, né? Processo de ventilação não invasiva e sim como EPI. Então, a gente buscou projetos né, para impressão 3D, que estavam é, trabalhando com esses adaptadores, que são os adaptadores que a gente encaixa no, no lugar do snorkel. Essa máscara não é aquela máscara da Decathlon, é uma máscara bem semelhante. É, a gente comprou algumas pelo Mercado Livre, quase todas seguem o mesmo modelo. É, a da Decathlon ela tem algumas alterações, mas inclusive a gente achou o arquivo open source, open source não, você tem que pagar por esse arquivo, mas o arquivo 3D, eu acho que a maior parte das, das fábricas usam, é, então eles mudam algumas coisinhas, uns detalhes aqui lá, mas acaba que o, as dimensões aqui do encaixe são bem semelhantes. Eles também mudam algumas vezes o, o anelzinho de vedação aqui, é, mas a maior parte das que a gente comprou no Mercado Livre vem com, com um anel bem legal de se trabalhar também. Enfim, como é que a gente usa isso como equipamento de proteção individual? É, o pessoal aqui está usando no momento da intubação. É, então não, é, não fica o tempo inteiro, né, porque é uma máscara que, ela é meio, se você usa ela, ela é meio né? Então o pessoal usa no momento da intubação, que é o momento né, mais crítico, é, onde a aerosol está todo lado, é, enfim, pode, a pessoa pode é, ter, ter várias reações ali que, que deixam é, o profissional de saúde mais vulnerável. E, então a gente nesse adaptador a gente consegue adaptar alguns filtros de bloqueio tipo esse aqui no hospital, pelo menos nos hospitais aqui de Brasília é, tem bastante desse filtro é, então é, é é um filtro que, que é encontrado facilmente mas também a gente consegue adaptar outros modelos de filtro tipo esses filtros da 3M é, também são filtros que você encontra é, ele com, com, com a propriedade N95, né? ou a N99, ou a P100, que eles chamam. A gente também tem esse outro filtro, também que ele funciona de maneira semelhante. Esse aqui é um P95, então ele faz o isolamento completo né, da face do profissional de saúde. E como é que a gente fez? A gente começou... Imprimindo em 3D em impressora de filamento mesmo, é, com uma resolução bem baixa. Essa aqui é de é, 005. É, depois a gente passou para a impressão de, em resina. É, e depois a gente como estava demorando muito também, né, a impressão. Essas impressões em alta definição demora bastante 5 horas em média na impressora que a gente tem, nas impressoras que a gente tem aqui, na mais rápida. É, na de resina, a mesma coisa, inclusive a gente está imprimindo uma pecinha ali agora, naquela impressora alaranjada ali. É, então a gente precisava de uma forma de escalar isso, né? e o que, a maneira que a gente chegou foram nos moldes, então a gente criou um molde a partir dessas peças impressas, um molde em silicone, e aqui a gente faz a injeção é, de resina, é, então a gente, a resina que a gente começou a usar foi a Poliuretano, né, a PU, é, e a gente chega num, num material que ele, enfim, ele é muito. É, ele não tem as camadas como a impressora de, de filamento, né? Ele é um material também resistente, tem uma certa flexibilidade. E a gente também consegue trabalhar a partir do molde outras resinas, né? É, a gente começou a fazer os testes de esterilização com os diferentes materiais e também os testes nos hospitais com os profissionais de saúde, para ver se a gente conseguia utilizar as peças em impressão 3D, FDM e de resina. É, a gente, enfim Esse aqui é um teste de autoclave na PU, então, é, na, utilizando a resina PU, então ela deformou bastante. Né? É, a gente tem aqui uma autoclave é, de uma outra peça que eu vou mostrar para vocês, é, de ABS também, é, na autoclave, então deformou bastante. É, então a gente foi fazendo esses testes, é, praticamente todos passaram no, te, no teste de óxido de etileno, é, também no teste de, de, com álcool, né, com água sanitária, cloro. É, então agora a gente está começando a, a produção né, realmente, dessas, dessas pecinhas, a gente também está com algumas resinas é, biocompatíveis. É, a gente está começando a fazer os testes também é, de esterilização com ela. É, diz que vai na autoclave mas eu, eu preciso ver se vai mesmo. Então, ainda falta a gente fazer o teste. Vai? Ah, é massa. É, então, é eu acho que com relação às máscaras, é isso que a gente está fazendo. a gente Eu consigo compartilhar a tela aqui também a gente teve a ajuda também de um profissional é, da área de saúde é, um, é o César O César ele é PhD em ventilação mecânica é, aqui da UNB ele é do laboratório de ventilação mecânica da faculdade de medicina aqui da UNB então ele que estava levando esses esses adaptadores para teste né e a gente a gente também fez alguns testes trabalhando ventilação não invasiva é, e é legal que com o, com esses adaptadores a gente, utilizando esse conector, ele é um conector em PVC é, da Tigre. Ele já saiu de linha, mas a gente ainda encontra em alguns lugares. Ele, A gente consegue também fazer é, o mesmo sistema aqui. Utilizando esse adaptador com essa peça é, da Tigre, que também não passou na autoclave. É, ela é uma peça lisa, então é a esterilização também química e de álcool também é bem, bem, bem fácil de fazer nela. É... E deixa eu ver o que mais. Eu vou compartilhar minha tela só para mostrar o sistema que o César, esse professor, ele está fazendo de ventilação não invasiva e para oxigenoterapia também. É, ele usou um, um sistema... Eu consigo compartilhar? Acho que a Gabi precisa ativar. Conseguiu aí? É para você conseguir. É, o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Eita, cadê? Vamos ver. Faz o seguinte, ó, vamos passar aqui para o Renato, quanto isso eu vou descobrindo, aí a gente volta depois e você mostra. Pode ah, Joia. pode ser. É, é, às vezes eles até vão falar desse sistema também, é, mas é. pode ser. Eu tô com o Renato e a Marcelo. Já é a segunda vez que eu chamo o Marcelo de Renato hoje. É, bom, então tá, obrigada, viu, Marcos? A gente já volta. A gente daqui a pouco entra nas perguntas, aí vai e volta, passa por todo mundo de novo. Cadê o... Ih, agora... Peraí que eu mudei aqui a visualização. Valeu, tá. Bom, vamos passar aqui para o Marcelo. Já dei aqui, ó, um Bem-vindo, Marcelo. Marcelo que é do CTI, que é o Centro de Tecnologia de Campinas. Ih, peraí, que eu tô dando um mute. Agora foi. Beleza. Boa noite, pessoal. Então, não, era... não sou o Renato, sou o Marcelo. Marcelo, é. <risos> pensei que ia ficar na escala aí, primeiro os mais velhos até os mais novos. Places first depois, pelo que eu tô vendo aqui, eu sou o mais novinho da turma, né? Então achei que seria me deixar por último. Bom pessoal, é, agradeço a oportunidade e o convite, né, da, da Gabi e do pessoal da BR, aí, né, Protege BR. Realmente eu fico entusiasmado aí de ver o pessoal aí novo, né, mais novinho aí na idade dos meus filhos já tendo essas iniciativas, como a da Tava, do Marcos, né. Realmente é animador isso. E isso na verdade é uma eu acho que é sempre é o que o brasileiro tem de melhor, né? exatamente essa capacidade de interagir, se organizar e tentar resolver os problemas de acordo com as nossas capacidades. Isso é que vale a pena. Bom, falando um pouquinho do projeto da Máscara aqui, que na verdade foi uma parceria que a EDS nos procurou para tentar exatamente viabilizar né, essa proposta, é, foi exatamente de usar essas tecnologias de manufatura aditiva para poder proporcionar um melhor resultado e uma capacidade produtiva dessas peças ah, com essas tecnologias. Bom, lá, nós no CTI, né, eu tô há 36 anos no CTI e há 22 anos trabalhando com essas tecnologias de manufatura aditiva, a gente montou essa infraestrutura, em 98, e adquirimos um equipamento né, na tecnologia SLS, que é exatamente essa tecnologia que nós estamos empregando para a produção dessas peças, e é o que a gente viu que era mais viável, de acordo com os requisitos de projeto, uh, além de outras técnicas que nós dispomos lá na, na, no laboratório né, de tecnologias tridimensionais. O CTI hoje integra uma infraestrutura nessa área, com equipamentos na tecnologia de sinterização a laser, uh, eletrombin, uh, resinas, resinas, né, fotopolimerização de resinas, processo de extrusão de filamento, é, estruturação de cera e um equipamento experimental que nós desenvolvemos para trabalhar com biomateriais, mais voltado para essa linha de pesquisa na área de biofabricação. E estamos adquirindo agora um projeto de pesquisa financiado pela FINEP, o CTI é uma unidade de pesquisa do governo federal, né, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e num edital que nós fomos contemplados, estamos adquirindo agora uma tecnologia chamada 2PP, né, 2Foto Polymerization, para trabalhar com micro e nano estruturas, mas aplicado principalmente à área de biotecnologia. Bom, só para vocês terem uma ideia, né? a gente está nessa área já, então como eu disse, há mais de 20 anos. A gente tem um programa muito forte já, há mais de 18 anos na área médica. Ah, tivemos uma iniciativa em 2000 de desenvolver uma ferramenta de software para tratar, tratar imagens médicas, tomografia e ressonância, para gerar biomodelos para área de planejamento cirúrgico, desenvolvimento de próteses personalizadas e dispositivos médicos usando essas tecnologias de manufatura de tiro. Hoje, esse programa, que já foi financiado pelo Ministério da Saúde durante cinco anos, a gente já nucleou né, mais de dez grupos utilizando essas tecnologias e essas ferramentas no Brasil. E hoje atendemos mais de 500 hospitais a nível nacional, mais de 5.600 casos utilizando essas tecnologias para a área de planejamento cirúrgico. Bom, quando a IDS nos procurou no final de março, né, na, na pessoa do Luiz Macedo, e que depois o Vitor, né, assumiu a coordenação aí dos trabalhos, ele nos colocou essa proposta e esse desafio de buscar soluções baseado nesse projeto do italiano né, onde a gente pudesse uh, adaptar isso às nossas condições aqui locais né, e do, a nível nacional usando essas tecnologias para exatamente atender então aí nos recursos uh, de estanquedade né, que era o principal requisito né, do projeto para você não ter uma peça onde fosse aplicado aí uh, gás né, e no caso os aerosóis aí ali, uh, na inspiração, de contaminantes, não teria que ser uma peça estanque e a gente também ter uma peça mecanicamente resistente, porque seria uma peça que ia ter muita ah, movimentação, né? De colocar, fixar, colocar os filtros, remover para fazer esterilização, então tinha que ser uma estrutura mecanicamente, ah, não frágil, né? Tinha que ser mecanicamente resistente. E, além disso, o mais importante na, nesse primeiro momento era garantir né, uma produtividade que pudesse atender o mais rápido possível as, essas necessidades. Então, esses foram ah, os, os principais requisitos que nos fez optar por essa tecnologia de sinterização a laser e não, por exemplo, a de filamento, que é o que o Ita, os italianos lá utilizaram, e que era o que estava se propondo numa comunidade de makers aqui no Brasil. Nós, lá do CTI, por ter essa infraestrutura e poder garantir uma produtividade de, no princípio, 200 peças por semana, e agora a gente conseguiu dobrar essa capacidade, trabalhando e remodelando o projeto, então conseguimos dobrar essa capacidade para 400 peças por semana. E a gente vem atendendo né, a contento as necessidades e a essa demanda né, de máscaras também que está sendo disponibilizada para fazer essa montagem. Então, essa foi basicamente uh, o princípio do projeto. Então, teve várias uh, alterações nesse projeto, como o próprio Marcos colocou aí, algumas necessidades de tornar a máscara com um EPI, fazendo uma saída só para acoplar aqui nesse canote do, do snorkel. Então, essa foi uma solução que nós tivemos também para manter a vedação aqui no bocal da máscara, porque a, a peça né, que foi reproduzida lá do italiano era, de acordo com a tecnologia, você não, conseguiria, não conseguia manter uma vedação uniforme e 100%, então, às vezes, dependendo da tecnologia ou da resolução, isso poderia ficar folgado e ter vazamento. Então, por isso, essas tecnologias de extrusão de filamento, dependendo do equipamento, principalmente esses equipamentos mais caseiros ou domésticos, né, não atendem essa, esses requisitos. Então, isso precisaria ser, talvez, ou configurado de equipamento para equipamento e, mesmo assim, isso ainda poderia gerar, dependendo do tipo de material, uma certa fragilidade que você não iria conseguir uma boa vedação. Já no processo SLS, a gente foi alterando né, um pouco esse projeto para garantir então não só a produtividade, mas também a ergonomia da fixação desses dispositivos. Então, no caso do projeto original, Uh, essa distância entre a entrada de ar e a, uh, o oxigênio, por exemplo, e o filtro, dependendo desse tamanho do filtro, como o próprio Marcos colocou aí, pode ter vários tamanhos, essa distância era muito pequena para acoplar. Então, dependendo da, do local, isso poderia ser um inconveniente. Então, aí a gente foi remodelando isso até chegar nessa solução final onde a gente garante, né, essa distância um pouco maior e poder trabalhar com diferentes tipos de, tipos de filtros, né, e poder acoplar esse distanciamento. Bom, essa foi então o projeto final dessa peça, né, que acopla então aqui no canote. Então a gente garantiu a melhor vedação, mantendo o canote do snorkel, né, e adaptando essa peça aqui na conexão fazendo essa junção com um adesivo industrial, e hoje é montado isso lá nessa planta da Leroy, em São Paulo. Entendeu? Então, esse foi basicamente o final né dessa parte do projeto, e depois validado isso nesses, com os testes feitos lá no IPT, na USP, né essa questão da eficiência e da estanqueidade do modelo na máscara. Bom, eu fico por aqui. acho que depois no, no decorrer do, do papo aí a gente entra nos pormenores. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Passando aqui para o Vitor. Bem-vindo, Vitor. E pera aí, que eu tô dando ah, agora. Olá, gente. Tudo bem? Boa noite. Obrigado pela pelo convite. É... Eu comecei no projeto, como o Marcelo comentou, pela, pela EDS. A EDS é uma ONG que faz monta hospitais itinerantes na, na Amazônia, principalmente em tribos, in, em tribos indígenas, para fazer cirurgia de pequenas e médias complexidades. E a gente tinha parceria com a Decathlon já há muito tempo, é, e quando surgiu essa adaptação da máscara, a Decathlon entrou em contato com a, com a EDS, para questionar o que fazer com essas máscaras e foi aí que o que na o Luiz Macedo, que é, o, que é um, dos, um dos cabeças da, da IDS, entrou em contato com o Marcelo e começaram o desenvolvimento. A gente estava nesse nesse a IDS nesse momento estava também desenvolvendo um hospital de campanha ali em Campinas, estava com muita demanda, o Luiz não estava conseguindo dar conta de, de, de assumir tudo e ele me pediu minha, minha ajuda, eu estava em casa. É, por conta da quarentena, eu falei, não, eu assumo é, sem problema nenhum, então foi aí que eu fui jogado no meio do, do olho do furacão é, eu sou engenheiro eletricista é, e quando entrei, o primeiro contato com o Marcelo entendendo o que, que era a máscara, eu já tinha ouvido falar dela na Itália é, e no mesmo dia a gente já estava dando entrevista para a Folha foi uma coisa muito louca, assim, é, naquele momento a... a a perspectiva da crise era uma, uma perspectiva de, de que, o, na semana seguinte, atingiu atingir o pico. né? E aí, ao longo do aquela urgência que estava que instaurada, de que aquela solução tinha que sair imediato para a rua, porque as pessoas iam iam iam precisar e a gente queria conseguir, com, com esse trabalho, salvar vidas. Então, aquela urgência, naquele momento, foi de uma certa forma fundamental para o pro projeto andar muito rápido e ao mesmo tempo foi o que formou uma corrente do bem no Brasil inteiro nesse momento é, várias várias vários centros de pesquisas várias pessoas vários empresários é, enfim querendo ajudar começaram a, a desenvolver a solução e atrás de, de, de, de mais informação então as as máscaras da Decathlon começaram a ser compradas no Brasil inteiro por vários por várias pessoas desde a utilização com IA até desenvolver a solução do italiano é, para ser utilizada em ventilação não invasiva e quando a Decathlon se posicionou em centralizar todas as doações para a EBS e eu assumi a responsabilidade esses contatos vieram todos para mim em paralelo eu tinha algumas pessoas né o Fábio a Adriana o Alexandre enfim uma turma o Renan de Boducatu, tinha uma turma envolvida já no, no, também estava em paralelo, tentando desenvolver. Essas pessoas foram se se, se unindo, se, se comunicando, até que chegaram a, a mim. E na união de todas essas pessoas que estavam envolvidas, formou o grupo Motiro, né, que é um grupo de profissionais liberais, de pessoas que estão atuando de forma voluntária para para fazer desenvolver soluções que, que atendam às necessidades de tratamento do COVID. A frente principal começou com a, com a máscara da, da, da, da Decathlon, a transformação dela, é, mas hoje a gente também está atuando com, com outras frentes, outra principal, é uma tenda para fazer é, pressão negativa no paciente e poder utilizar outras soluções de, de VNI. É, o grupo ele é aberto, e então assim nesse momento que a gente teve pressa para ir com as soluções para colocar a, a máscara na, no Brasil inteiro e levar para os hospitais cada um foi fazendo à medida do que da, da forma como conseguia e, e esse grupo que se que se montou, que montou era um grupo, um grupo extremamente competente e extremamente engajado e a gente conseguiu evoluir bem rápido, junto com o CTI na parte de tecnologia, com o pessoal é, da, da, da Embraer, o pessoal lá de Botucatu. De, de Enfim, cada um foi contribuindo para que a gente chegasse nessa solução que o Marcelo apresentou, né que é uma solução que acabou funcionando não apenas para as as máscaras da Decathlon, a gente ter utilizado o próprio snorkel da máscara como adaptador que encaixa na máscara, na, na máscara e a peça sendo colada nesse adaptador possibilita que a gente utilize também outras outras outras marcas que não só a Subeia que é da é da Decathlon e logo no início quando a gente estava nesse processo a gente tinha uma grande pergunta que era para responder que era como utilizar essas máscaras onde ela é mais efetiva e a gente chegou à conclusão de que ela seria mais efetiva para VNI para utilização como cepap né por conta da, das características que ela tinha de prender todo, todo o ar dentro, conseguir fazer a pressão necessária para, para a terapia, canalizar esse ar na saída através de um filtro e não contaminar o ambiente. E todo o nosso esforço foi é, para conseguir fazer que isso realmente funcionasse, que a gente conseguisse eliminar o vazamento da máscara, e, e a gente conseguiu a gente, junto com o IPT, o IPT foi muito legal IPT é o Instituto Paulista de Tecnologia extremamente renomado, eles disponibilizaram dois profissionais, o Rui e a, e a Luciana, para ajudar a gente, eles acabaram entrando no Motiro também como pessoas físicas e fazem parte do, do grupo, então a gente conseguiu testar num laboratório é, que tem renome, conseguimos levar essas máscaras para dentro de vários hospitais, vários HCs, é, e fazer os testes também, ter relatórios desses hospitais, e hoje a gente está com uma documentação pronta para entrar na Anvisa. A Anvisa é extremamente complicada, mas a última ART que eles tiveram, eles deram uma flexibilizada, principalmente nesse, nesses, nesses equipamentos que não são invasivos. Então, com o material que a gente tem hoje, juridicamente, é, a gente já tem uma segurança de colocar dentro dos hospitais, né, o máximo que a gente, que a gente pede para os hospitais, que a gente está começando a orientar também, é deles assinarem um, um termo, é, pedirem para o paciente assinar um termo de conscientização de uso, que aquele equipamento não é um equipamento ainda aprovado pela Anvisa, mas mais como conforme é, E aí a gente entrou no desafio exatamente de distribuição dessas máscaras. A gente recebeu 2.200 é, máscaras de doação e a gente tem um Brasil inteiro para doar. E como fazer isso? Quais os critérios? Como como escolher qual hospital vai receber, qual, qual, qual a capacidade que o hospital tem para operacionalizar essa, essas máscaras, e aí é onde está a maior dificuldade. Né? Inicialmente, a gente pensou em, no, em características técnicas de ponto de oxigênio, número de leitos, número de profissionais, criamos várias variáveis, montamos o site, Motirô e lá a gente consegue fazer o cadastro das instituições, o cadastro responde um, um, um formulário, e nesse formulário a gente com essas perguntas técnicas a gente conseguiu desenvolver um um BI né para começar a entender quais são as características de mais importantes para a definição de, de, de quantas máscaras serão necessárias naquele hospital é, só que mais as coisas foram acontecendo tudo muito rápido e a gente foi vendo que cada mesmo tendo essas informações técnicas cada hospital tem a sua peculiaridade Desde como a diretoria, como os profissionais enxergam o uso da VNI, até complicações de, de, de nível é, político, né, que, que define se aquilo vai ser utilizado ou não, baseado em questões não técnicas, vamos pôr dessa forma. Então, esse desafio começou a crescer muito, desafio administrativo começou a crescer muito, e aí eu acho que que entra o poder de uma rede como essa, que eu estava comentando com a Gabi. É, é, a gente precisa de ajuda. O grupo Motiro, ele é, é um grupo aberto. Né, e Hoje, os profissionais que tem lá, a gente a gente tem cerca hoje, sei lá umas 10 pessoas ou mais, já, já me perdi a quantidade de, de pessoas que a gente tem. É, mas na hora que a gente fala, tudo que tem que ser feito... Desde, desde ainda do desenvolvimento da, da, da tecnologia, a distribuição, toda a complicação que tem do processo logístico, a gente conseguiu parceria com a Azul Cargo, então a Azul Cargo está tá, tá super aberta para mandar o, a, nossas encomendas para o Brasil inteiro, então a gente tem que fechar o lote, manda para a Azul Cargo, e a Azul Cargo manda para a cidade destino, e aí você tem que comunicar com, com quem vai buscar, tem toda uma logística por trás, tem toda uma. Uma, uma questão administrativa por trás de fazer isso e, e que é, é complicada Agora, isso estava meio que sobrecarregado em mim no, no início, aí a Adriana começou a absorver, pegou um grupo de voluntários que estão dando conta de, de fazer essa parte, mas ainda tem muita coisa para ser feita. A gente tem 2.200 máscaras, porém é, a gente vê que a necessidade de, de, de uso disso no, no Brasil vai beirar em torno de 25 mil máscaras e como conseguir atender toda essa demanda. A gente está entrando na fase 2, que é a construção, é a é, fa fabricar essa máscara aqui no Brasil, é, não exatamente a mesma máscara da Decathlon, mas a gente fez o, o pessoal, o, o William e mais uma turma de, de, de empresários que, que a gente contactou, eles começaram o desenvolvimento de um molde de injeção de silicone com uma, uma placa de policarbonato, e a gente está começando a desenvolver uma máscara brasileira, né, que, que tem a mesma função da, dessa máscara da Delcatron adaptada. É, e A partir desse momento entra um desafio, que é um desafio de captação de recurso, quem vai fazer, como vai fazer, investimento, a gente vai precisar de, de valores financeiros maiores, e aí você tem que saber divulgar o que está sendo feito, tem que ter o site com tudo atualizado corretamente, tem que ter, enfim, é uma, é uma startup, né? Se pensar num conceito é um conceito de startup que precisa ter toda a sua gestão é, funcionando corretamente, desde a, da produção até a divulgação de como está sendo feito. Por mais que que, que a, a causa é nobre e o que está sendo feito está muito muito bem feito, tem que ser feito e tem que ser mostrado o que está sendo feito bem feito e a gente precisa de ajuda nesse nesse nesse momento. Então, quem tiver interesse de participar, de ajudar, de contribuir com a gente, o grupo é aberto, é só é só falar com a gente e começar a frequentar as reuniões e falar, eu consigo ajudar com, com isso ou aquilo. É, e eu acho que é esse o, o essa a beleza que eu vi quando, quando eu entendi a proposta do, do, do Protege BR, é, de não só... A, é, divulgar o que está sendo feito, mas fazer com que as pessoas que estão no, no, no, no mesmo cenário é, não tenham, não passem pelos mesmos as mesmas dificuldades que a gente passou se eles estão fazendo a mesma coisa. Então, o Marcos aí que está com o desenvolvimento da, da, da, da máscara, vamos conversar, vamos, vamos pegar a nossa tecnologia que já foi desenvolvida, já está bem testada, a gente passa ela toda, toda para vocês, a gente tem feito isso com outros, com outros centros, Vamos tentar unir, unir essas forças para fazer o negócio chegar o mais rápido possível na, na, onde precisa. Né? Só para finalizar, é uma, uma, é uma visão minha de, de como a crise está funcionando. A gente começou lá, dois meses atrás, pouco mais de dois meses, com uma visão de muita urgência, em que era um mês na frente o né? negócio, estourar, ia ser né, gravíssimo, e já passaram dois, está estourando, estourou em vários lugares, mas ainda continua no Brasil a doença avançando. É, um estado como São Paulo, que, que, que é onde teve o maior número de casos, os números que se tem é de que 4% da população apenas foi infectada. Então, infelizmente, essa doença ainda vai muito longe. Então, todas as iniciativas que estão tendo agora, é, o recado que eu quero passar é não ache que o que você tá sendo que vocês estão fazendo vai vai de alguma forma se for demorar 20 dias um mês até um pouco mais do que isso vai pô não sei se vale a pena fazer vale toda iniciativa vai valer porque vai longe essa crise e os hospitais vão precisar eles estão precisando de qualquer qualquer ajuda possível então é é isso aí gente pode ficar para E desculpa, Vitor, eu fui dar um mute no meu, dei mute no seu antes de completar o finzinho da sua frase. Mas perfeito, obrigada por toda a fala e por esse chamado final, esse é um uma questão que tem surgido toda hora para gente na plataforma, dos grupos tentando entender o quanto que a situação já está acabando, de repente você está numa cidade onde já se abasteceu e o hospital, isso acontece muito com o Face Shield, por exemplo, tem uma demanda específica, e aí a gente vê muita gente pensando, ah, desmobiliza ou não desmobiliza, passa para outro item, de que forma, e às vezes até uma dificuldade da captação de recurso mesmo, né? que no começo veio um pouco mais generosa, porque era o início, e aí tem uma dificuldade agora de manutenção, assim, e aí isso faz com que as pessoas achem, muitas vezes, que o problema vai já logo deixar de existir e tal. Então, legal a sua visão, porque estimula que a galera siga e, de repente, vá trocando os produtos, os projetos, os hospitais, o centro de abastecimento, de repente, é o um momento de pensar não só mais na cidade, mas entender como isso vai para certas regiões que têm menos iniciativas rolando, que têm mais escassez, porque daí a gente consegue trabalhar pelo Brasil todo, muito legal. Vou voltar aqui para o Marcos, como prometido, para ele mostrar a imagem que ele queria mostrar. Deixa, eu, deixa, deixa eu passar aqui para você. Aí. É, alô? Tá ouvindo? Tá ouvindo? É, tão ouvindo? É, e então, assim, eu só queria compartilhar um pouquinho disso que o Vitor falou também no final, é, é que essa, essa, a gente teve né, o trabalho com a Face field, a sensação de um trabalho né, bem, bem realizado, uma demanda atendida, uma situação um pouco resolvida, depois que isso aconteceu a demanda começou a chegar de uma maneira muito louca pra gente, a gente recebeu pedido aí de umas 10 soluções diferentes, né, pelo fato da gente ser um espaço também aqui de prototipação, então a gente ficou, acho que umas duas semanas um pouco perdido nesse turbilhão, até a gente sentar organizar o processo também da análise dessa demanda, né? de é, recuperar todos os contatos com os hospitais. Agora a gente está voltando a se reencontrar, é, mas deu esse... esse Foi isso que você falou mesmo, Gaby, agora, né? O é, é, que, que eu faço? Mas enfim, é, seguindo só um pouquinho aquilo que eu queria mostrar aquela hora, é, a tela... Deixa eu compartilhar aqui. É... É, então, aqui é, é só mostrando o sistema. Esse, esse aqui é o professor César, lá da UNB, que fez os testes no laboratório para a gente. Então, aqui é ele utilizando o adaptador é, da máscara, essa peça branca, né, em contato com a máscara. É, depois ele colocou um filtro de barreira, né, que vai fazer o filtro tanto do ar que está sendo inspirado quanto o ar expirado, acima tem uma válvula pip que essa válvula ela consegue fazer o controle da, da respiração e da inspiração. Então ela tem um sisteminha que ela quando você expira ele abre, quando você inspira ele fecha. É, e, e, e essa válvula também tem essa entrada é, para essa fonte de oxigênio. E esse sistema é o sistema de, de, para trabalhar oxigenoterapia é para pacientes que ainda não estão em um caso tão tão avançado, em né, uma situação tão avançada. Ela, ela deixa, vou, vou fazer uma cola aqui porque eu não sou um especialista do negócio. Tem alguns nomes que me fogem. É, o, o, essa redução de oxigênio no sangue é a hipoxemia. É, eu acho que é, vocês que estão trabalhando com isso, vocês já devem ter escutado... É, sobre isso, então o que ele está fazendo aqui é o trabalho de oxigenoterapia, ainda não é a respiração não invasiva em si, né? e nesse sistema ele também consegue trabalhar, caso o paciente esteja, esteja com algum desconforto é, é, no respirar, também consegue trabalhar a pressão positiva. Isso sem utilizar né, a, a, o sistema em Y ou em T utilizando somente a, o adaptador da máscara, mas a gente sabe também que esse recurso ele não é abundante nessa né, válvula PIP, é, aqui em Brasília a gente, na maior parte dos hospitais públicos, tem essa válvula, é, no estoque inclusive, mas não é a realidade do Brasil. Né? Mas aqui é só para mostrar também outra aplicação, é, da mesma maneira a gente conseguiria utilizar esse sistema no, na ventilação não, não invasiva, é, mas é só isso, é, só isso que eu tinha para adicionar mesmo. E Marcos, tem chegado aqui perguntas, o Lucas, é, de BH, oi Lucas, está perguntando da resina, qual que é o material específico e qual que é o processo de higienização feito nesse tipo de máscara. E o Thiago Palhares, do SOS 3D Covid do Rio, também perguntou sobre a resina biocompatível, me mandou aqui no celular. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Tá, eu acho que, que o Marcelo, né, eu acho que... Que ele vai até poder explicar um pouquinho melhor sobre a resina é, biocompatível, porque ele até deu um joinha na hora que eu é, falei sobre o teste em autoclave, porque a gente ainda não fez. Ela é uma, é uma resina que tem é, autorização da Anvisa, diferente das outras, mas ela enfim, foi testada e ela é para uso é, aqui no Brasil. Muito, muitos médicos, muitos dentistas usam para fazer guias cirúrgicos, então vai na boca do paciente, né? É, a resina que a gente está fazendo a replicação em silicone, utilizamos moldes de silicone, é, é o PU. Ela ela sofreu bastante com a esterilização é, em óxido, óxido de etileno, ela não aguentou. É, então a esterilização dela é no álcool, é no cloro. É, e, e eu acho que, que, que é isso, essa, essa resina é uma resina da Ehler. É, você consegue comprar ela no mercado livre, não, não é uma resina barata, mas a gente comprou ela para fazer alguns testes, mas a gente acredita que se a demanda aumentar, a gente vai fazer é, a produção utilizando os moldes que a gente fez em silicone. Nesse modelo aqui a gente consegue fazer só um né, de, por vez, mas é um teste que a gente estava fazendo, a ideia é aumentar o número de, de de peças que a gente consegue fazer com um molde só. O molde, o PU, que é o que a gente ainda está utilizando, ele, ele cura muito, muito rapidamente, em 20 minutos ele já está pronto. Então, realmente é o processo de produção, depois do molde pronto, que demora 24 horas para ficar pronto, a gente consegue dar uma escala grande, para assim, grande que eu digo, né? não escala igual vocês, Fazendo injeção de, de plástico e tal, mas acho que é a escala que a gente consegue atender aqui em Brasília. Acho que é Tabata, isso. Quer falar, Tabata, sobre a resina que você mandou aqui no comentário? Vou abrir aqui. Ó. Então, essa resina biocompatível, eu trabalhei bastante com ela em 2015, que eu fornecia impressora 3D para o setor de odontologia, né, para os consultórios odontológicos. E essa é a resina nacional. Além da Heler, tem também uma outra já com registro da Anvisa, que é um pessoal daqui de São Paulo, que é a MakerTech, e ela é um material semelhante ao polimetilmetacrilato. É um é uma resina de base acrílica. É um o pessoal fala que é PMMA-like. Ela já é bem utilizada bastante há uns quatro anos pelo menos aqui no Brasil pelos cirurgiões dentistas para poder fazer guia cirúrgico, principalmente para cirurgia ortognática. Só que ela tem um detalhe, é, você não pode reesterilizar esterilizar ela muitas vezes. Inclusive, quando você usa uma vez, você vai perceber quando você esterilizar que ela vai mudar de cor. Ela é amarela, quando você passar ela pela autoclave, ela vai ficar branca. E cada vez que você esteriliza, ela vai rachando. Então, ela dura mais ou menos umas 5, 10 esterilizações. Quer falar, Marcelo, também sobre isso? Vou abrir aqui, ó. Isso, peraí. Tô clicando, não vai, não sei o que que. E não sei o que aconteceu aqui, peraí aí, pessoal. Um pouquinho de paciência aqui, ó. Mas foi. Nossa, não tô conseguindo, peraí, aí. Marco, você não quer tirar a sua tela e compartilhada? Vamos ver que daí ele vai trocar aqui minha visualização. Deixa eu ver agora. E agora? Não sei o que. Desculpa aí. É agora foi, rebar. É. <risos> Posso falar? tá então realmente isso como a tá colocou né essas resinas que hoje tem a aprovação da mesa aqui no Brasil são baseadas geralmente nesse PMMA o polimetilmetacrilato né base acrílica só que tem esse porém né eles não são muito esterilizáveis porque o HDT desses materiais que é esse coeficiente de deflexão térmica ele é muito baixo então quanto mais se submete ao calor mas você vai degradando esse material. Essa foi também um dos requisitos de a gente optar por essa tecnologia CLS, né, fazendo essas peças, porque esse material é um polímero né, da família das poliamidas e ele pode ser autoclavado também, só que ele não degrada como degrada essas resinas acrílicas. Então essa é a vantagem também desse, dessas poliamidas. Né. Mas o PMMA é uma resina que pode ser usar, utilizada, tem essa biocompatibilidade, né? principalmente porque não é uma peça que vai em contato com alguma mucosa, né? mas que tem esse porém que você não pode... Ela não tem uma vida útil tão longa quanto, por exemplo, esses polímeros à base de poliamidas. Já... Esse é um outro problema. Esse é um outro problema dessas tecnologias de extrusão de filamento, né? baseado em PLA, também que tem um HDT muito baixo, ou ABS mesmo, policarbonato. Então, é que você... era... Desculpa. É isso que já era a pergunta aqui do João Azevedo, que é professor da puc no design, que ele perguntou se, qual é, se vocês têm ideia da vida útil das máscaras, né? e quantos pacientes podem utilizá-la no período, enfim, entender um pouco mais desse processo. E de, de novo, a história do protocolo de higienização, o Lucas também tinha perguntado, se você quiser já responder. É, a questão, por exemplo, dessa peça que a gente está produzindo, ela tem uma vida útil bastante longa, porque essa esse material, além dele ser inerte, né, a poliamida, o nylon, ele pode ser esterilizado várias vezes. Agora, a questão da máscara, essa borracha é de silicone. Então, ela também vai ter uma vida útil, Uh, principalmente se for só higienizada né, à base de álcool ou algum outro material de higienização uh, não sei se autoclavado esse material ele vai suportar uh, muito tempo também eu acho que aí o Vitor talvez possa dar aí um depoimento em relação ao que vem sendo aplicado nos hospitais e qual é essa, essa informação que ele tem Passou a bola, Vitor? Passei aí, Vitor, está aberto o microfone. É, a, a, nos hospitais a gente está utilizando a limpeza direta, né, com escovação e utilização de é, é, nosso que o nome de perclorato de hidrogênio. Não como é? é? Deixa eu pegar aqui a colinha. Peróxido de hidrogênio. Então, eles estão fazendo, a maioria utiliza é, o peróxido de hidrogênio para fazer a esterilização, mas tem que fazer a limpeza com desmontando a máscara mesmo e limpando manualmente. A gente não está, ela não pode ser autoclavada, apesar da peça de adaptação poder ser ser feita, a, a máscara não, o policarbonato da máscara não aguenta, então ela tem que ser toda desmontada e, e limpar. É, é, o processo de, de limpeza dela é bem é bem complicado. É, uma coisa que eu não falei, aproveitando que ela deixa assim é que o uso da máscara hoje está se provando extremamente eficiente. né A gente tinha dados lá, lá fora de... de, de... ...com CPAP conseguir remover até 40%, de 20% a 40% dos pacientes da necessidade de serem tubados. Aqui, em dados preliminares que a gente tem dos hospitais que já estão utilizando, até 70% dos pacientes estão, estão saindo da necessidade de serem intubados. Então, é, realmente, é, e, inclusive a doutora Maria Magalhães, que também está participando aqui com a gente, ela está fazendo um, um protocolo de utilização da, da VNI, está finalizando agora, para ver se, até se a gente consegue mudar as recomendações dentro da, dentro da MIB. Se alguém tiver alguma dúvida, ela pode até entrar, se for o caso. E o Vitor, já aproveitando para te perguntar, na sua fala você disse sobre o quanto que a demanda é muito maior do que vocês podem suprir né, e que vocês, enfim, acabaram recebendo o estoque, entre aspas, que tinha da Decatro e, e que precisava de ajuda e etc. Como você acha que a maneira mais efetiva de outros grupos, outros centros de pesquisas, outros, enfim, outros, outras pessoas fazerem parte desse processo é o caso de começar? a isso ser replicado, de repente abrir os protocolos dessa máscara que vocês estão desenhando nacional e de repente abrir esse protótipo para ser feito mais rápido, a mais mãos e de repente vários grupos começarem a produzir. O que você enxerga hoje que é efetivo para que daí isso possa, possa ser suprido mesmo? Além de, do capital financeiro que obviamente é, passa no lugar, lugar, né, por ter que levantar recursos e tal, mas para além disso, como que a gente, como que os outros grupos de pesquisa similares aos processos que, enfim, tem no CTI, afins, como que as pessoas participam? É todo todo Tudo que a gente está fazendo é open source, então a gente está até tentando disponibilizar no site todas as iniciativas, a gente tem um certo cuidado ao disponibilizar alguma coisa para que não seja utilizada de forma indevida e tal, mas assim, estamos completamente aberto. quem tiver interesse, quem quiser participar, é só procurar a gente que a gente passa o que a gente tem em termos de desenvolvimento. A gente está, é, junto com as empresas que estão ajudando a gente também, a está elaborando um, um, um, uma forma jurídica, inclusive, de como garantir que a, a, a, a, a, ninguém venha com propriedade intelectual sobre isso e impeça o desenvolvimento né, de uma solução de, né, é, enfim de alguém conseguir pegar o que está sendo feito, produzir, tentar registrar de alguma forma e impedir o que está sendo feito por outras iniciativas, inclusive a nossa. Então, é, estamos abertos, quem quiser participar, quem tiver interesse de saber do projeto, é só procurar a gente, é, a gente disponibiliza o que a gente tem. Hoje a gente está num momento em que a, o 3D da, da, da modelagem já está já tá praticamente pronto. É, a gente precisa agora começar a ver a parte de produtiva, de fato, que é produzir o molde, ver quem consegue fazer as injeções. Vai, vai começar agora uma nova fase do, do projeto. Quem já é do meio, quem tem, quem tem como ajudar, por favor, procura a gente. É, nesse procura momento. Procura como? Você quer deixar um e-mail ou algum contato? Se você quiser, já escrever aí no chat. Quais são as melhores formas? Se tem, enfim, um grupo. Roloso. Tem um site, né? Que é que é Motiro. Tem um canal de e-mail, uma coisa assim, tem o seu e-mail, quanto mais você já aproveitar e colocar, a gente já direciona. Tem o motivosaude.com tem o contato, contato, arroba e do ponto de vista de recursos, aí vocês estão, enfim, acionando empresas para que isso possa ser levantado? Para que, que exista essa produção, o que, que vocês têm feito é agora agora a gente está indo atrás da, das empresas ativamente então a gente está começando a montar tipo, um plano de, de, de negócio, a gente está indo atrás de empresas grandes, bancos grandes, é, mas também atrás de grupos de empresários que na verdade vieram com a, com a gente, vieram atrás da gente, se disponibilizaram a ajudar no que for possível. Então, é, esse momento é exatamente o momento de começar a divulgar o que está sendo feito para ver o que a gente consegue captar para ajudar na fabricação dessas máscaras. Ah, perfeito. Vou passar aqui para o Marcelo, que ele levantou aqui a mão. Acho que ele quer falar alguma coisa. Ó, oh, Marcelo, tem alguma coisa no meu computador, em Com você, que só na hora que eu tento aqui. Vamos ver se vai por esse lado aqui. Que estranho. Ó, oh, não tô conseguindo liberar aqui seu... Que coisa, eu clique não vai. Será que tem alguma configuração aí sua? agora foi foi né do tá me ouvindo? sim sim não não é só acrescentando né que na verdade essas iniciativas né como o Vitor colocou é, são de, de parceiros às vezes contatos né que todos estão ah, aí às vezes antenado e sabe que quem pode colaborar por exemplo nessa produção que a gente está fazendo hoje a gente tem uma colaboração do INCT Biofabres, da Unicamp, embora não todos podem colaborar da mesma forma, né, em quantidades, assim, mas estão colaborando de alguma forma, como o Victor colocou, né? não vamos esperar ou não vamos se contentar ou achar que não dá para fazer, porque é pouco o que eu vou contribuir, mas esse pouco sempre vai estar ajudando, entendeu? Então, essa, essa produção, por exemplo, a gente tem essa colaboração do INCT Biofabes da Unicamp, do Senai de Maringá, a Ambev se demonstrou também apta né, a colaborar, só que esbarrou um pouco nessa questão da legislação. Então, isso é o que o Vitor, como colocou, está sendo buscado para que possa dar mais segurança a essas grandes empresas a poder poder colaborar juntamente com essas iniciativas, então, eu acho que é por aí. E quem quiser começar a produzir, é... não lembro agora se foi o Marcos ou o Victor, não, o Victor estava com as máscaras da Decathlon, acho que foi o Marcos que disse que estava comprando uma máscara... Que não é da Decathlon, mas é parecida no Mercado Livre. O melhor lugar é para se encontrar é Mercado Livre, tem algum outro tipo de fornecedor? Onde que se encontram essas máscaras? Porque a gente já tinha recebido alguns grupos dizendo: bom, as máscaras não tem mais para adquirir, não tem muito o que fazer, enfim, tem aí um lugar de, das pessoas não saberem onde encontrar mesmo, né? Deixa eu abrir aqui para o Marcos. Está aí, Max, Tá. Sim, é, então, o lugar que eu encontrei foi no Mercado Livre. E não só eu, mas alguns profissionais de saúde também procuraram a gente, é, falando que também compraram no Mercado Livre, então eles se anteciparam até a nossa possível doação da máscara também, né? É, e, e, assim, eu encontrei, das, das que a gente comprou, só uma tinha o anel diferente que é o anelzinho de vedação que vai aqui ela é um pouquinho diferente da Decathlon é, se a gente pega o adaptador da Decathlon tinha um aqui mas enfim ele ele não encaixa é, certinho aqui tem não sei se alguém tem algum aí para mostrar né mas ele tem uma um encaixe no final isso é esse que o Vitor está segurando que essa posição da máscara da do Mercado Livre é diferente então eu precisei remodelar. É uma travinha que fica aqui atrás, essa travinha. É, dá para ver que é diferente, né? É, então eu, eu precisei remodelar. Então é, tanto a peça para adaptar os filtros é, da 3M, né? Quanto as peças para adaptar os filtros de bloqueio, é, eu tive que fazer uma adaptação para encaixar na máscara do Mercado Livre. É, mas, enfim, foi onde eu encontrei. na Decathlon realmente tinha tinha acabado tudo. E quanto custa, Marcos, cada uma? Eu paguei 140 reais é, em cada cada uma dessas. A gente comprou algumas aqui né, para o processo de, de pesquisa e desenvolvimento. É, a gente também conseguiu um patrocínio com uma empresa. Então, essa, essa impressora aqui é nova, chegou ontem. É, foi uma empresa também que ajudou a gente a comprá-la. É, então é isso, o Mercado Livre ainda está sendo o nosso recurso aí para ah, encontrar as máscaras. Se você quiser e achar, enfim, que é o caso, quiser compartilhar o link, aproveitar ali no chat, se você tiver em sua mão, pode ser legal, porque enfim, procurando aí, tentando entender as fontes, e depois a gente conecta vocês para que, enfim, para quem quiser dialogar uns com os outros. Então, quem quiser é, participar dessa comunicação, deixa o um e-mail aqui no chat do lado. Depois a gente conecta os e-mails de todo mundo, quem enfim, autorizar, quem colocar ali o e-mail a gente tem de como autorizado, porque daí vocês podem enfim, se achar as formas de trocar essas coisas mais específicas. E Tabata, quer falar alguma coisa sobre a máscara? O que vocês adquiriram? Ou vocês estão com esse modelo só de Na hora que você estava falando aqui, eu senti que você queria. Deixa eu ver aqui. Ai, peraí, que deu mute. Um a está em parceria com o pessoal da IDS, então lá na... é a mesma máscara, o que o professor Marcelo está imprimindo lá no CTI e o professor André no Biofabres está encaminhando para Leroy e lá a gente está trabalhando junto com o Vitor e com o pessoal do Motiro. O, o foco principal que o... a gente está agora no Brasil contra o vírus é mais na... na captação de recurso e na questão de facilitar a Anvisa, todo esse processo mais burocrático. E para captar recurso, aí basicamente para entrar em contato, tanto com o Motiro quanto com vocês, é basicamente ali pelo canal do site ou contato com você direto. E vocês Não, estão praticamente... Uma informação importante que eu acabei de receber aqui é, o Senado acabou de votar um projeto que a gente do Brasil contra o vírus ajudou a encaminhar que é para que as universidades e os institutos de pesquisa possam entrar com, com toda a regulamentação na Anvisa agora. Porque com a legislação atual, anterior, é, que é uma das coisas que está dificultando bastante o projeto dos respiradores, é que a gente precisa precisa ter a parceria com a indústria médica, que já tem boas práticas de fabricação. E a partir de amanhã, as, essa burocracia vai vai diminuir. Então, com esse novo projeto, as universidades vão poder entrar com o pedido da Anvisa também e para a regulamentação dos equipamentos. Ah, legal. E só voltando para a história dos recursos, para a gente já depois também deixar os canais encaminhados, é basicamente entrar em contato pelo canal que vocês têm você tem ali no site. E a preferência do momento é com doação em grande escala, né? Assim, é também sair dessa coisa do... Não que não seja bem-vindo, todo real é sempre bem-vindo, mas eu imagino que nessa etapa com esse tipo de produto é mais diálogo com a empresa que possa ter um aporte maior ou com grupos de financiadores, filantropos e afins que tenham aportes maiores para que a coisa vá de uma maneira mais rápida, né? Porque senão você tem que ficar prestando um monte de continha pequena e fica mais difícil. Ou vocês estão com o crowdfunding aberto também. Ixi, eu nem mexi. Ó, oh, tá estranho isso aqui hoje. Peraí, aí, deixa eu ver. Eu não tava nem com a... Ele tá meio que dando um sozinho aqui, eu não sei se agora eu... Agora foi. É. Então, com o crowdfunding, como que a gente tá trabalhando agora? A gente tem, a gente tem três crowdfundings diferentes que estão lá no nosso site. Um focado para os testes rápidos, que a gente tá adquirindo teste rápido para doar para os hospitais. E é um valor um pouco mais alto, cada teste rápido custa cerca de 100 reais. É, a outra vaquinha a gente está fazendo para poder injetar as face shields. A gente tem um custo médio de R$ 5,00 para a produção de cada uma dessas face shields. E uma outra vaquinha que a gente está é para máscara cirúrgica industrializada. Então, tudo pelo nosso site brcontrovirus.org. Br lá tem o link para as três vaquinhas. E a gente está aceitando bastante apoio de indústria também. Porque a gente tem o molde agora de injeção a gente está procurando empresas para auxiliar a gente nessa injeção. Né? A gente já tem o molde e já tem o distribuidor do Pellet. A gente está precisando agora de quem vai injetar. Ah, maravilhoso, Ó, já fica aí o chamado aberto. Deixa eu voltar aqui para o Vitor, que ele queria falar alguma coisa sobre adaptação. É, com relação à adaptação das máscaras, desses encaixes que o Marco estava comentando, é importante a gente ressaltar que quando a gente começou a fazer os testes, a partir da impressão do italiano, que é com uma impressora, todas as peças vindas de impressão 3D encaixando na máscara, por mais que a gente tentou, e isso foi um trabalho árduo, principalmente do pessoal lá do, do, do, do CTI, de tentar fazer o ajuste mais fino possível para encaixar na máscara e não ter vazamento. A gente levava para a bancada de teste e chegava a ter 50% de vazamento. Então, saiba que esse adaptador ele tem vazamento, então se vai utilizar usa com Veda-Rosca, passa bastante Veda-Rosca e usa com Veda-Rosca. Por isso que a gente chegou na solução de usar o próprio snorkel da, da, da máscara. tá Então, a gente já tem uma modelagem da, da, desse desse adaptador que a gente tem, tanto para FDM quanto para SLS. É, se forem para esse lado, a gente tem a adaptação, tanto do da, da entrada e saída quanto de é, entrada e saída única, é, então, o que forem utilizar, procura a gente, que a gente passa os arquivos, a gente passa a, a tecnologia, para que vocês não percam tempo com isso e não e não corram o risco de colocar o um negócio no, no, para ser utilizado e que vai estar tá com vazamento. E, e tem vazamento. não hora que você coloca na bancada de, de teste, tem. É impressionante. Tá? Então, fica aí a, a, a nossa disponibilidade para isso. Ah, legal, Vitor, obrigada. E a doutora Maria Magalhães, que está aqui, foi citada aí nas falas todas, tinha levantado a mão. Se você quer falar, Maria, vamos ver se ela aparece aqui. Bom, não sei, já tinha feito um tempinho, eu vi agora aqui no chat. Tá aqui, né? É, vamos ver se ela, se ela aparecer é. aí e quiser falar. Provavelmente ela queria contar um pouco mais dos testes ali, né, que foi a hora que vocês, você citou ela. É, bom, a gente está caminhando aqui para o final, então continuar, ah, tá aqui, quer falar, é, doutora Maria? Vamos ver, deixa eu dar um mute aqui no dela. Oi, oi, pronto, vamos escutando? Sim. Vocês não estão vendo minha imagem? Agora estamos. Ah, tá. Então, primeiro assim, parabéns para todo mundo, né? Eu vi o projeto, ele já estava um pouco andado, né? e eles estavam testando no hospital, a gente toma conta de 14 hospitais, né? todos públicos, né? eu sou intensivista neonatal, eu não sou intensivista é, de adulto, mas eu sou gerente de qualidade, e aí a gente foi acompanhando e a mortalidade desses pacientes, depois que entra no tubo, é de 50% a 80%, né? Então depois que a pessoa é entubada piora muito o prognóstico dela, né? Por quê? Porque a própria ventilação dá um processo inflamatório no pulmão, piora o processo inflamatório da doença, né? E por que que eles e, e o medo do pessoal é a aerolização, né? Porque tá assim a qualidade dos EPIs está ruim né? É, você usa uma máscara N95 Que é para você bloquear o fluxo de material biológico Para a sua inalação e, e você tem que usar a mesma máscara muito tempo Porque não tem máscara no mercado Então a Visa liberou usar a mesma máscara vários dias Então o pessoal está com pavor de aerolização Então assim, a gente tem resistência deles fazerem VNI e tem vários lugares que tá fazendo com bom resultado. Então, por exemplo, o pessoal do Pacaembu e que o pessoal do Incor, eu tô conversando com o Vinícius, que é um fisioterapeuta, e eles estão tendo muito bom resultado com o VNI. Só que o pessoal do Pacaembu é o pessoal do Einstein. Então, eles têm uma máscara super cara, que a máscara custa mil reais, e eles têm ventilador para todo mundo, tá? A diferença da máscara de mergulho, é que a gente pode usar no fluxo de parede. E aí você pode não usar o ventilador e salvar a gente que estaria e poupar ventilador para outras pessoas. Então, eu acabei de... Sabe o Pará, aquela menina do Pará, Vitor? Ela acabou de me mandar, do sul do Pará, uma foto do paciente super feliz. Como ela já está usando. aí Ela mandou com o coração, vou te mandar. Com um o coração agradecendo. Então, assim, dá um prazer, gente, vocês não têm noção o que é, né? De poder ajudar de alguma forma, mesmo que seja pouco, mas tem muita gente aqui que está ajudando muito já faz tempo. E aí eu fiz um protocolo, por que eu quero fazer o protocolo? Porque mesmo nas minhas equipes, tem gente com medo, né? Ah, eu experimentei em três, não, não deu certo. Então, assim, não é só pôr a máscara, é saber... Em que paciente pôr, quando pôr e quanto tempo tentar para não atrasar a intubação, porque atrasar a intubação também é ruim. Por isso que eu fiz questão de montar o protocolo, estou discutindo com eles, então é assim, é rápida a coisa, você tenta com cateter, aí você tem o tempo, 15 minutos para avaliar, se não você tenta a máscara, se o paciente melhora, ele melhora rápido, né? aí você se segura ele na máscara, tá. Se ele não melhorar rápido, aí ele tem que pôr no tubo e é isso que o pessoal tá com medo ainda, né. Então, por isso que é importante o protocolo e ter experiência relatada, porque aí orienta as pessoas a usar a máscara de uma maneira correta, no paciente correto, no tempo correto, né. E esse então, então, tá então, é o resultado. O Tancangu tá tendo um resultado super bom com o VNI, tá? Então, o Vinícius tá me ajudando, ele entrou para contar essa história para os outros é, fisioterapeutas, aí eu fiz uma reunião com o Vinícius, com a Cidinha, que tá aqui também, que tá ajudando bastante. Ela tava aqui, ela saiu. É... E aí eu tô fazendo reunião com vários fisioterapeutas pra gente... É, é, e ajustando esse jeito de usar a máscara. Né? O que é importante para a gente, de vocês, engenheiros, né? É, deixar bem claro no manual da máscara, a gente precisa de, de deixar bem claro para eles que eu até mandei uns trabalhos para o engenheiro, para o Alexandre, que a aerolização, que é o ar saindo da respiração, né? com o vírus dentro, do cateter nasal, ele é maior do que o da máscara, né? Agora eu acabei de receber um, um, um, torpedo, um torpedo, um WhatsApp de um dos fisioterapeutas, é, mas agora tá todo mundo na sala e aí não dá para fazer VNI, que tá todo mundo na mesma sala. Aí eu falei assim, dá, porque a máscara escapa menos... Se ela estiver bem adaptada no rosto, ela escapa menos do que o catéter nasal, né? Então, é, é isso que a gente precisa agora é, afinar em termos clínicos e criar um grupo consistente de médicos e fisioterapeutas que contem as histórias de sucesso para todo mundo, para também dar segurança para as pessoas usarem. Aqui em São Paulo é assim, eu acho que quando falta ventilador, feito estava no Pará, eles põem independente de qualquer coisa, entendeu? E esse... Porque aí usa, né? E esse protocolo... E a gente vai ter muito interior acontecendo ainda aí, né? Com pouca UTI. Né? E esse protocolo que você sistematizou, ele está disponível em algum lugar? Está documentado, enfim, as pessoas podem acessar? Então, eu mandei para o Alexandre o último. O que, que eu estou esperando? Eu estou esperando essa última reunião que eu vou fazer e eu vou pôr o protocolo, eu estou esperando o comitê de bioética. Eu já mandei um, uma, uma, um, o comitê de bioética aprovar e colocar na plataforma Brasil o protocolo, entendeu? Entendi. Porque eu acho que é importante... É, ter uma segurança né, para estar pra tá disponibilizando. Mas eu acho que isso essa semana também a gente já consegue. Eu já reuni várias vezes, já consertei as coisas. Agora o Vinícius que está lá no Potembu, vai fazer ele ficou de fazer junto com a Cidinha, inclusive, ficou de fazer, ele falou para que vai fazer para amanhã, para mim. É, os parâmetros iniciais da VNI, entendeu? Da ventilação. Porque eu fiz o, o teste, eu montei o teste. Aí depois do teste, os físios têm que... Quais são os parâmetros iniciais que você vai pôr? Aí eu vou fazer uma reunião segunda-feira com todos os físicos, são 14 físicos terapeutas, e aí eu vou chamar alguns intensivistas para a reunião, e aí a gente vai assinar o protocolo todo mundo, aí a gente fica ah, tranquilo para disponibilizar. Tá ótimo, a gente segue em contato então, para tão logo vocês tiverem quaisquer desses arquivos, o protótipo da máscara, o protocolo, a gente ajude nesse processo de divulgar Brasil afora, de enfim, ajudar, conectar com outras pessoas que tenham interesse, então contem total com a gente. E agora chegamos aqui no nosso tempo limite. Então, a gente vai pegar os e-mails, conectar por e-mail depois quem, enfim, entrou em contato aqui pelo lado e ficou afim. O Hélio já achou as máscaras no Mercado Livre, já tem gente querendo link. Então, compartilhem aqui aí, pelo próximo minuto e depois a gente conecta todo mundo e as conversas seguem. né? A gente sabe, como o Vitor mesmo lembrou, isso não acaba amanhã, então temos trabalhos para fazer. Quanto mais a gente for ágil e generoso aí nas nossas... É, no compartilhar nossos, nossos avanços, nossos olhares, nossas redes de contato, e conectar as pontas, mas a gente consegue tentar suprir o que, que enfim, o que está posto aí. Então, eu vou passar bem rapidinho pelo Vitor, pelo Marcelo, pelo Max, pela Tabata, dar um tchau, e a gente encerra por aqui. Vou começar aqui, ó, pelo Vitor. É isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu pela, pela oportunidade. Eu acabei de colocar meu e-mail aí, pessoal. Quem, quem tiver qualquer dúvida e também quiser entrar em contato, pode, pode utilizar ele. Tem um contato arroba motorô.com, mas pode entrar em contato direto comigo também. É, e é isso aí, gente. Muito obrigado. Quem tiver, quem puder ajudar, pode procurar a gente. O que a gente puder ajudar também, estamos completamente disponíveis. Marcos é, Também queria agradecer, obrigado aí pela oportunidade. Foi muito legal de novo. É, muita informação técnica valiosa para gente, né? É, sempre sinto que eu tô aprendendo demais. Eu tô meio que num processo, não né, numa escala muito pequena aqui, né? E quando eu ouço, né, injeção de plástico, essas coisas todas, é palpita. Mas valeu demais e também tô muito ansioso pelo protocolo. A gente está fazendo os nossos testes aqui do jeito que dá, é no laboratório da UNB, só que, enfim, eu acho que se a gente tivesse a confirmação dessa força-tarefa de validação mesmo da solução que vocês estão fazendo, a partir de um protocolo de uso e também de fabricação, eu acho que ia ajudar muito a gente, a gente fica meio perdido, assim, às vezes eu acho que, eu, será que eu estou atrapalhando mais do que ajudando? né? Será que esse negócio está vazando muito pouco... É, será que eu tô dando uma sensação de falsa segurança? Então a gente fica preocupado com isso, né? Então também estou ansioso por esse protocolo e brigadão demais aí de novo. Marcelo? Não, Marcos, valeu, é isso aí mesmo, cara. Você tem que se virar, não é me vira não, é se vira mesmo, cara. Eu, esse seu entusiasmo é que te leva longe, cara, entendeu? Eu acho que realmente essa unidade né, de todo mundo aqui, agradeço essa oportunidade também da Gabi, do convite. E estamos aí. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar meu e-mail aqui também, mas o Victor tem esse contato direto conosco lá. Talvez canalizar isso até pela, pelo Motiro, né, para também não ficar a coisa tão dispersa. Né, e a gente vai contribuindo também no que for possível. Ok? Um abraço a todos aí, uma boa noite. Eu tô tentando dar o amute aqui na Tabata e agora, agora foi. Peraí. Eu acho que ele tá dando um delay, agora foi, Tabata. Foi. Bom, agradecer novamente né, a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Como todos disseram antes de mim, é um grande aprendizado sempre. E deixar um recado para o Marcos para ele não se sentir mal, porque a gente tá falando em injeção plástica, porque é um negócio. Meu, só o fato de você estar tá ajudando, de você estar tá fazendo alguma coisa, você já está fazendo muita diferença. E isso é todos que estão aqui trabalhando com a EPI. A gente podia estar tá em casa, podia estar tá vendo uma live aqui agora, mas a gente está aqui compartilhando conhecimento. E, e falar para a galera não desistir que a gente está chegando aí num ponto que muita gente está ficando cansada. Principalmente eu, eu que estou conversando com vários makers, o pessoal está falando que eles estão cansando. Para a gente não desistir que... Vai ser um caminho duro, mas a gente escolheu que ia, pegar, ia traçar esse caminho lá atrás. E desistir agora é, é deixar uma galera todo, um, todo um, um caminho que a gente já criou lá atrás, deixar esse pessoal na mão. E agradecer por todos que estão aqui, pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo em toda a parte do país. E quem quiser entrar em contato também, eu deixei meu e-mail aqui. Minhas redes sociais estão abertas, é Taganga é só procurar o BR Contra o Vírus. E sempre que vocês quiserem conversar mais, estou 100% disponível. Grande e agora... abraço, boa noite. Bom, é isso, gente. Obrigada por terem ficado até agora. Obrigada por tudo. E a gente segue em contato. Quem quiser seguir o Protege BR no Instagram é protege.br. A gente tem concentrado as informações por lá. Toda quinta-feira, às 7 horas, rola um Zoom desses. E a gente fica aí à disposição do que a gente puder ajudar, então seguimos em contato. Beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau.